Praticar uma agricultura sustentável economicamente rentável e socialmente responsável é possível. A agricultura sustentável é uma abordagem integrada para a gestão dos recursos naturais que envolve todos os aspectos da produção agrícola, desde o solo e a água até as plantas e os animais, bem como as pessoas que trabalham na agricultura. A agricultura sustentável visa manter ou melhorar a qualidade do meio ambiente, Garantir a segurança alimentar e promover o bem-estar das pessoas que vivem e trabalham no campo. A agricultura sustentável procura equilibrar três objetivos principais. 1. Um, aumento da produtividade. 2. Conservação do meio ambiente. 3. Desenvolvimento social. Para ser economicamente rentável, uma exploração agrícola tem de ter um bom rendimento por unidade de área cultivada. No entanto, esta produtividade não pode ser conseguida à custa do ambiente ou da sociedade. É importante notar que a agricultura sustentável requer cuidados especiais em relação à terra, à água e a outros recursos naturais essenciais à produção agrícola. O uso racional dos fertilizantes químicos, herbicidas e pesticidas é fundamental para proteger o meio ambiente sem prejudicar a produtividade. Além disso, é necessário evitar o desmatamento e conservar os solos férteis mediante práticas adequadas de adubação verde, calcinação e irrigação. Por fim, as boas práticas agrícolas também incluem a preservação da biodiversidade local. A Maneje Bem junto a grandes empresas promove diagnóstico de produtores rurais familiares, elabora um plano de desenvolvimento, coloca em ação o planejado, estabelece metas de sustentabilidade e acompanha o bem-estar humano e ecológico de comunidades rurais vulneráveis. Por isso, nós podemos dizer, sim, é possível praticar uma agricultura sustentável, economicamente rentável e socialmente responsável. Entre em contato conosco e saiba como podemos ajudá-lo a garantir uma agricultura verde.